os EFS para sistemas operacionais Linux, é, Windows, Mac e Linux. O link para esse vídeo, galera, está na descrição desse vídeo, tá bom? Quem quiser adquirir, está na descrição desse vídeo aqui. É o sistema de arquivos mais cobiçado aí da história, né? Pelo poder de fogo que ele tem, não só de desempenho, é, criptografia transparente, compactação de arquivos... Mas também de recuperação, né? Se caso corromper o sistema de arquivos, a recuperação dele é muito rápida. E fora que o volume de armazenamento dele é invejável, então é um sistema de arquivos muito desejado. Muitos sistemas de arquivos são inspirados nele. Porque o sistema de arquivos, galera, depende muito de necessidade. Tá? De implantação. Nem todo sistema de arquivos vai atender sua necessidade. O sistema de arquivos, assim, você para pensar, ele depende muito de necessidade. Porque, para para pensar, o Hammer do Dragonfly BSD ele tem características igual o ZFS. Ele é inspirado no ZFS. Assim, ele é um sistema de arquivos até interessante, que também se acontecer assim, do sistema de arquivos corromper, você não precisa se preocupar com FSK, com nada disso, do Hammer. Ele se auto-recupera. Não há necessidade de fazer auto-recuperação. Aí você para e pensa, se é um sistema de arquivos parecido com o Hammer, até no desempenho, algumas características como esse caso corromper, por que adotar o ZFS? Aí é que está a questão do que eu falei até na última live sobre o LibreOffice, que é a questão do diferencial. E eu vou pegar num ponto aqui que é fraco no Hammer do Dragonfly BSD. A capacidade de armazenamento dele é de um exabyte. Sabe, aí você para e pensa, não, oh, mas um exabyte é coisa pra caramba, boa noite ambiente Linux. Um exabyte é coisa pra caramba, galera. Até no site mesmo do Dragonfly BSD, descreve a quantidade o que que é. Tenham noção do que, que é. Galera, um exabyte, galera, você pega uh, 256 HDs de 4 teras. Isso é um exabyte. Quando você vai fazer o LVM, ou seja, volumes, você tem isso. 200, 256 ou mais, né? É, dispositivos, ou seja, HDs, ou SSDs, se você tiver um SSD de 4 teras, se você quiser armazenar, tiver dinheiro para isso, beleza. Mas se você tiver hum, 256, 258 dispositivos é, de armazenamentos de 4 teras, todos juntos, agrupados. Galera, 1 um exabyte é pouco. Se você for comparar, por exemplo, o XFS, que é 8 exabytes, o VTRFS é 16 exabytes, isso é o máximo dele, só que parcial devido à limitação no VFS, então ele tem a limitação de 8 exabytes aí você já pensa assim, ah meu, então assim é pouco galera, essa parte é muito psicológica também, tá, deixa eu tratar aqui por quê, porque geralmente assim quando a gente vê isso, se existe sistema de arquivos como maior armazenamento, a gente parte pra ele é muito psicológico, igual a galera que fica fazendo mãe aí pra poder jogar, né, não jogo pra ele, tem... eu posso até essa semana é só jogo em 4K e 60 FPS, porque senão o jogo não é bom, <risos> quer dizer se o jogo abaixa o FPS, o jogo começa a ficar ruim Sabe, o jogo não tem qualidade, não tem jogabilidade mais. Sistema de arquivos, isso vai da necessidade. Igual eu falei, o, o XFS, o limite máximo dele de volume é 8 exabytes, é coisa para caramba. Vai ter RFS é 16. Os FS ninguém sabe, vamos assim dizer, não, saber sabe, mas é porque é muita coisa. Só que galera, é... Implantação de um sistema de arquivos vai muito da necessidade. Aí a galera fala assim, ah, para uma empresa pequena tá tudo bem. Não, tira essa ideia de pequena, é uma é, empresa pequena, é bom, vai atender necessidade. Não, porque até uma empresa pequena, galera, é muito mistério ali. Deixa eu contar um caso interessante para vocês terem noção do que, que é. Eu trabalho numa empresa que eles tinham é, que ficar escaneando documentos. Só que de acordo com a lei, é, existe um, um padrão para você escanear, aquele formato acho que é o TIFF, a qualidade é muito alta e tal. A lei manda que seja aqui. E tornava um arquivo PDF com aquilo. E o scanner ele transformava o, a, a, os caracteres do documento, não ficava como imagem, virava caractere mesmo. Então o arquivo ficava gigantesco. Galera, era uma empresa pequena, tinha uns 30 funcionários, é, é o máximo que tinha lá. Resultado, galera, eles estouravam, brincando aí, um tera por mês. Uma empresa pequena, estourava um tera por mês e oscilava, tá? Tinha vezes que estouravam um tera antes de um mês, estourava um tera com 18 dias. Fora a quantidade de planilhas que eles tinham lá, era coisa pra caramba. Então, assim, sistema de arquivos, galera, vai de necessidade. Tenham sempre isso em mente, tá? Isso aí não adianta ficar se baseando assim igual a galera fala... Ah, isso é para uma empresa pequena vai atender. Não, não esquece. Veja a necessidade do cliente. Tá? Talvez é uma empresa pequena você vai atender, mas você não sabe o tamanho da necessidade dele. Tudo bem que, para empresas, por exemplo, como Netflix, YouTube, Google, né? Facebook, essas empresas não, essas empresas aí, o armazenamento deles é gigantesco. Eles mesmo já perderam o cálculo de quanto que eles armazenam por mês. Mas tem empresa grande que os arquivos deles são pequenos também. Tem tudo isso a avaliar. Então, assim, o ó uh, sistema de arquivos. Se você falar, por exemplo, que o Hammer não é bom porque o limite dele máximo é de 1 exabyte, então começa a excluir o XT4 da sua lista. Porque o XT4 também, o limite dele é de 1 exabyte. E, galera, não adianta esse trabalho para tentar colocar mais e não vai. Então o x 4 você começa a ver que ele também não atende necessidade. E um detalhe interessante nessa empresa, um cara montou um servidor, quando eu fui ver um servidor, o cara foi um imbecil, que só tinha colocado um HD de 1TB, falou, não, um HD, 1TB é muita coisa, mal sabia ele o que, que eles geravam lá naquela empresa. O servidor não tinha LVM e era com o x 4 meu, o cara foi um pleno um burro, depois a gente começou, meu, a suar. Para poder colocar as coisas tudo certo no lugar de acordo com a necessidade da empresa. Então lá eu separei aqui um pouco aqui das informações sobre o sistema de arquivos Ó, o Hammer e o xt4 o limite dele máximo é de um exabyte, o reserfs também. O é um caso à parte. Né? O xfS é de 1 exabyte, o btrfs é de 16 exabytes, mas devido à limitação no VFS, ele só pode armazenar até 8 exabytes. E os <risos> ZFS gigantescos, o armazenamento dele. Tem links na descrição desse vídeo sobre esse assunto, tá bom?